Nesse vídeo, você vai aprender a clonar a página do produto, é, trocar os links necessários para os seus e deixar o seu site online em menos de 15 minutos, tá? Fala, galera! Beleza? Trazendo mais um vídeo aqui para vocês e dessa vez a gente vai falar um pouquinho mais a respeito aí de como a gente vai clonar a página do produtor ali. É uma coisa que eu não trouxe no canal antes porque eu achava meio que desleal isso com o produtor porque eu achava que realmente... Quem fosse afiliado teria que ter uma estrutura própria ali montasse o seu próprio site voltado para o produto Porém, porém, agora É nada mais justo do que o produ produtor Ou disponibilizar o template ali Para você só subir tanto no Host Tools No, no, no HostGator é, Entre outras plataformas de hospedagem Ou disponibilizar pelo menos Para o afiliado aprender e a clonar ali O próprio site deles, tá galera? Então, ao longo do vídeo, porque isso daí é, veio atualização do iOS ali e tal veio modificando todo o mercado eu achei muito bacana isso daí porque muitos afiliados ali vão ter que subir de degrau vão ter que se profissionalizar ainda mais porque vai ter que ter estrutura própria galera um benefício aí que muitos que não tinha a marcação de page view agora vai ter porque quem é afiliado e manda direto para a página do produtor só tem o, o, a marcação de initiate checkout e purchase E na hora de fazer o, o remarket ele só poderia fazer o remarket para quem chegou no checkout e não para quem viu a página. Quem fazia o, é, o remarketing do, da página de venda era só o produtor. Se ele colocasse link neutro ali, ia para o afiliado. Se ele não colocasse, ia para ele a comissão. Então, assim, galera... É, essa atualização veio para os afiliados subir um nível mais ali no mercado, ser um pouquinho mais profissional. E eu achei muito vantajoso isso, porque agora a gente tem o page view. A gente pode fazer o nosso remark do jeito que a gente quiser. Então, galera, nesse vídeo eu vou explicar para vocês ali como que vocês vão fazer. Galera, é muito simples, galera. Quem não, quem não tiver estrutura própria a partir desse vídeo aqui, tá, tá comendo bola, tá, galera? Então, assim... Eu vou mostrar um passo a passo aqui, as duas ferramentas, uma que eu baixo, eu mostrei no vídeo anterior, caso você não viu. Mas eu mostrei bem rápido, eu vou deixar o card aqui para vocês. E a outra, a outra ferramenta é onde eu ensino fazer a fazer a edição da página, tá galera? Então vamos lá, tá aqui. Eu já fiz o download, ele demora um pouquinho, então eu já fiz o download aqui das duas páginas, tá galera? Eu já fiz aqui, ó, do Sedonax e Vita 6. Eu vou editar aqui o Sedonax. O Se der tempo, eu já edito o Vita 6 para ficar um pouquinho mais completo, tá, galera? Mas eu não quero estender muito, porque é muito simples. É muito rápido e muito fácil, tá, galera? Então, eu utilizei a Dice Reaper. Eu já comentei sobre ela aqui no canal. É, vocês vão ter que pesquisar bastante, porque ela dá bastante erro para você fazer os downloads. Essa daqui eu só consegui por causa que eu tinha um pendrive. Então, foi bem mais fácil conseguir essa ferramenta e a outra ferramenta é essa daqui, tá, galera? Sublime Text, tá? É onde a gente vai fazer a edição, a edição do, do nosso site aqui, bem simples e bem rápido, tá, galera? Então a gente vai subir aqui, ó. Vou entrar aqui na index, tá vendo aqui? Index, a gente vai subir aqui. Para mim, ela vai abrir na minha no, na minha máquina aqui, ó. Sedonax, é, c 2user desktop sedonax, tá aqui. Eu já baixei aqui do Sidonax pra ficar bem mais rápido, tá? Tá aqui. A única coisa que a gente tem que fazer é alterar esses três checkouts aqui, ó. Tá vendo? Ó. A gente vai lá alterar esses três checkouts. Então, o que, que a gente faz? Abre aqui na página. Botão direito do mouse, galera. E vai abrir como aqui, ó. Abrir como Sublime Text, tá? Ele já abriu aqui para mim. A palavra que eu vou... Ó, aqui embaixo aqui, eu vou colocar o... Bripe, bripe. porque eu sei que só tem três links da Bripe. Tá vendo aqui, ó? Um pote, eu acho que é dois potes, três potes e cinco potes. Eu não sei qual que é deles. Então a gente vai trocar, tá, galera? Aqui, vocês, o que, que vocês vão ter que fazer? Vamos supor que você está vendendo o Sedonax. Eu não tenho Sedonax aqui, eu tenho o Vita 6. Ó, Vita 6, tá vendo? Cada um tem seu plano. Ó, tá vendo aqui, galera? Ó? pote 1, ó, um pote, três potes e cinco potes. A gente vai pegar cada um referente a isso. No Sedonax não tem três potes. É 2, é 4 e 6. Mas vamos supor que é 1, é 3 um, e 5, certo, galera? Então eu vou vir aqui e vou baixar. É pegar esse link aqui, ó. Aqui é o link do meu checkout, tá, galera? Vita 6 aqui, ó. Então vem aqui e troco todo esse link aqui, tá, galera? Perfeito. Vamos lá. Agora a gente vai pro 3 potes, tá, galera? Três potes, a gente vem aqui e troca. Parece que não trocou, mas tá, é, troca porque os links da, da Bripe é muito parecido um com o outro, tá galera? E vem aqui, trocou, beleza, ó, praticamente a gente já tá com a nossa estrutura própria. Eu só vou dar um Ctrl S aqui antes que eu esqueça, que da outra vez eu, eu fiz e não gravou e, e não dei Ctrl S. Então, assim, acabei de gravar, praticamente, galera, praticamente a sua estrutura está própria. A sua estrutura está pronta, galera. Basicamente, a sua estrutura está pronta. Você viu como que é simples e rápido? O único processo que vai demorar um pouquinho ali é para você achar as ferramentas para você fazer o download e fazer o download do próprio site. Com isso, você já tem é, a sua estrutura própria pronta para rodar, tá, galera? Agora a gente vai fazer o teste AB aqui, tá, galera? Eu só vou fechar aqui a página, essa daqui, para vocês saberem que realmente abriu uma nova, tá vendo? Ó, ele vai abrir uma página completamente nova aqui, ele vai coisar. Se der certo, o que, que vai acontecer? Quando a gente clicar lá embaixo no, no Vita 6, ele, ele vai, é, no, do Sedonax, ele vai direcionar a gente para o checkout do Vita 6 e não do Sedonax, tá galera? A gente deu um clique aqui e vamos ver. Tá vendo? É muito simples, galera. É muito simples e muito fácil fazer a clonagem da página onde você já pode subir ali em menos de uma hora, galera. Se você tiver paciência, se você tiver paciência para editar tudo bonitinho, deixar tudo redondinho ali. Que nem eu tô fazendo aqui em menos de 15 minutos para vocês pegarem e executarem. Hoje ainda mesmo. Se vocês tiverem paciência, editar ali tudo bonitinho, fazer do jeito que vocês querem mesmo. Parâmetro por parâmetro. Você consegue fazer parâmetro por cada, por cada link do checkout. Por cada coisa você consegue fazer o parâmetro para você saber de onde está vindo as vendas, tá galera? Então, é muito simples e muito rápido. Agora a gente vai ir no processo de é, aqui do site, tá galera? Então a gente vai vir aqui. É, a gente clica no site aqui mesmo, arquivos, e a gente vai apagar, como aqui tem um index, a gente vai apagar esse index aqui para não atrapalhar, tá galera? Então, termos de uso a gente vai remover, política a gente deixa porque é aqui eu acho que se não me engano essa política é própria do Host tools tá galera? Então a gente vai vir aqui, ó site clonado de onde está a pasta, Sedonax Vai selecionar tudo. Eu só não vou selecionar mostra aqui porque a gente não está é, subindo para mostra, tá, galera? A gente está subindo para o kit. Tá aqui, beleza, bonitinho. Ó, aqui, tá vendo? Ó? Já subiu, já. Ó. Pouco segundo. O que que tem que acontecer agora, galera? Se a gente colocar aqui, ó, cabelosbelos.tk, O que que tem que acontecer? A gente tem que subir diretamente para o site do Sedonax, não é um redirecionamento, daqui a pouco vou dar uma dica para vocês, tá? Não é um redirecionamento, isso daqui é a estrutura própria, onde você vai colocar o seu pixel, você pode colocar aqui, não sei se, é, se é o seu site do Sedonax tem a marcação do pixel, tá? Então a gente tem que subir aqui, e o que que tem tá acontecer? Aparecer a página do Sedonax, aí galera simples e muito fácil galera não tem erro não tem segredo agora a, a, aqui o site já tá online tá vendo galera aqui é o nosso domínio aqui ó ele não tá seguro porque a gente não fez o procedimento da SSH que deixa o site seguro o próprio a ferramenta aqui Hostus, ela vai te auxiliar você fazer todo esse procedimento aqui Por que, que eu gosto dela por causa disso basta alguns cliques a gente não precisa fazer muita edição somente ali os links e já pronto já pode subir depois que fez a ativação lá do domínio você já pode subir tudo bonitinho tudo rodando para qualquer produto tá galera para qualquer produto velho para qualquer produto você pode fazer isso galera então aqui ó vamos ver se realmente tá funcionando tá galera perfeito 100% rodando galera 100% meu site já tá online ele só não tá seguro porque eu não fiz o procedimento do ssh então, galera, é muito simples e muito rápido. Aqui, ó, ó e, e aqueles dias que eu gastei, que eu fiz o cadastro aqui na Host ó, ainda tem 54 dias. Então, galera, você tem 60 dias para montar sua estrutura totalmente grátis, sair vendendo e depois você começa a fazer a recarga aqui sem gastar nada, galera. Sem gastar nada, sem gastar absolutamente nada. Com 60 dias você já tem a estrutura totalmente pr pronta, que nem eu mostrei aqui pra vocês, ó. Aqui já tá... Ela já tá online aqui, essa aqui não, essa aqui é do, do, do meu computador, essa daqui ó, cabelosbelos.tk Já tá rodando bonitinho, vocês podem fazer do jeito que vocês querem, você pode trocar o link de tudo aqui embaixo aqui. Vocês podem fazer tudo galera, ó, tá tudo bonitinho galera, é muito simples, só não faz estrutura própria hoje em dia quem não quer Que nem eu expliquei pra vocês, eu não fiz, eu não fiz é, esse vídeo antes porque eu achava meio que legal, tá galera